Boa. Doutor Edson, né? Você é advogado. Sim. Ué, ué. E. Você é formado de que, que turba, doutor? É, que ano? É, 79. 70, eu sou de 84. 79, é. Naquele ah. tempo eu tinha incluído para quatro anos. O curso, depois voltou para cinco. Depois eu Eu sou de 84. Você foi aluno do reverendo Nicanor, Xavier, do doutor Olinto, Olinto Dovaz. Enfrentamos a, a, a, aquela, a, aquela coisa do nasci, nasci não sei o que lá, já estava no fim da vida, todo escrevojado, mas ainda... Você pau. foi aluno do, do Persicano. Esse na época boa nós, né? nós enfrentou cada, cada coisa lá Ixi. Mas você enfrentou gente boa Na sua, na sua época tinha professora? Porque depois tem a Maria Tereza, né? a Tereza Figueiredo, a doutora Jurema Não é da sua época não Acho então, que a, a mulher foi só a Jurema doutora... ah, Então ela estava na Alvia começando né? É, eu sei que eu estava lá naquela época Outro que foi nosso aluno, nosso aluno, nosso professor, o doutor Alfredo uh, Palermo, como é que não, é? Não, Alfredo Costa. Não, não é Alfredo Costa. Não. Ele foi professor seu também. Alfredo Costa? É. Ah, foi. Ih, aquilo era é terrível. Mas eu fui diretor, o doutor William foi. O William. Uh, doutor... Esse, como, é, como é que era o nome dele, gente? Ele é irmão do Hélio Palermo? É, Alfredo Palermo. Será que era Alfredo? É Alfredo, foi professor lá. Mas aí que era, ele. era esse pessoal, de mulher mesmo só tinha a doutora Jurema. Só a doutora. É. Edson, de que é o seu nome todo? Lopes. Edson Lopes. Irmão seu, quem são o Edson? Meus irmãos, homens mais velhos do que eu, já entraram na pingaiada, já morreram todos. Tem irmão mais novo, mas não que não mora aqui em Franca, né? tem um que mora só... Mas fala aqui. o nome desses amigos, já morreram todos, são quantos irmãos? Já morreram, são... nós éramos em 14, né? Ah, isso é bom, é uma família grande. Nós éramos em 14, seis homens e oito mulheres, já morreram a turma. Os irmãos homens eram José Lopes, Ivo Lopes e Nelson Lopes, já morreram, mais velho do que eu. Agora tem os mais novos, né, do que eu, que é Luiz Carlos Lopes, Benedito Elia Lopes. E as mulheres? A mulher tem uma trica, então, um grupo é, grande. É, eram, eram oito, agora já, já morreram também alguns, deve ter, deve ter umas quatro ou cinco. O nome dessas, então? Menos que, que, é que faleceram, porque faz parte da, fa da história da é, família. tinha Alzira Lopes, Elza Lopes, Eurípides Lopes, Iracema Lopes, é, depois vem Idalina Lopes, é, Idalina Lopes, depois vem a Cirlei Lopes, que é mais nova do que um ano, era, era minha colega, de minha companheira de fazer arte, de brigar. E a caçula é a Ana Maria Lopes. Ana Maria. Ô Edson, me fala aqui, você conheceu é, avô? É, é o seguinte, eu conheci o, o avô paterno. O nome dele? Era. era do, o, o paterno era José, sei lá do que. Né? José Rocha. José Rocha. O seu pai? O meu pai era João José Lopes. João José Lopes. E a mãe? Mãe era Jovelina. O meu pai inverteu ela no nome. Jovelina Lopes da Rocha. Ele ia registrar, não levava documentos, fazia muito fio, então chegava lá. Já levava a relação dos quatro ou cinco é, e registrava uma vez, tudo. Porque era um por ano, então é. já levava uma lixinha. E o nome da minha mãe ficou errado, porque ele inverteu. É, de, em vez de ser Juvelina da Rocha Lopes, foi Juvelina Lopes da Rocha. Ela ficava uma fera quando ela via. Você é natural de São Joaquim, naquela região ali, né? Não, ele me registrou como natural de Morragudo. Eu era do outro lado do córrego. Mas nunca teve nada a ver com Morragudo, ele vai me registrar. Ele só naquele tempo queria fazer as coisas muito certinho. Então, se ele me põe lá poucos metros, é. De São Paulo, nós sempre fomos ligados a São Joaquim. não tinha nada a ver com o morro agudo O né? ô, ô, ô Edson, me conta aqui um pouquinho Você estudou o primário, você veio para a Franca, que idade que você tinha? Deixa eu ver, eu vim 76 para 42, quando é que dá? 30 e 34? Eu tinha por aí, uns 34 Você está com quantos anos hoje? Não conta pra ninguém não, mas o mês que vem eu faço, fazer que nem a Patrícia falava, ah, 8.0. 8.0, tá parabéns. Vem. Eu sou de 52, eu vou fazer 7.0 agora, mas oh, oh, é coisa boa, você vem mas você estudou aonde no primário? No primário foi lá em São Joaquim. Né? Na cidade? Andei estudando na roça também, um pouco. Mas mais foi... Na roça era professora, o professor que ia na fazenda, isso. ensinava... Chegava lá e ficava hospedado na casa de alguém lá dando, dando aula. Sempre a professora casava com o filho do, do fazendeiro, né? Namora. É, mas lá nas ah. minhas professoras não aconteceu isso. Inclusive é. eu lembro quando eu comecei mesmo, a primeira alfabetização foi em São Joaquim, mas morava num sítio perto e a pé. Nós ia os vizinhos lá, nós ia um grupo uns oito, tudo junto. Era. Não tinha couve pra levar, não? Não, tinha não, nós ia era pé. Mano. Era quase como daqui em Restinga, um pouco mais perto. Então você foi da época da cartilha, cartilha, tinha cartilha do O ABC, o. É, cartilha é. Sodré, parece. Sodré. E levava no Imbornal. É, era. Como é que a gente levava? No Imbornal, às vezes tinha. Existem tinha umas churuca lá. Né? Ah, buchuru. E merenda. Tinha merenda lá, porque gente é ah, de... Um tinha. a gente comprava na padaria um pãozinho. Ah, lá de, lá né? e colocava, né? Na, na, no grupo mesmo lá, de vez em quando, eles forneciam uma sopa lá que era só água. Uma sopa rala, né? Que é bem, rala. bem rala. Ô Edson, você chegou em Franca. Quase da minha época. Você viu uma mudança muito grande nessa cidade, não e, viu? E como? Nossa Senhora! Mas e como? Quando eu cheguei aqui, tava vencendo o, o mandato do, do, do, é, do Hélio Palermo, tava no fim, e foi que que entrou, tava no movimento do Maurício e o, o João Rocha, o Grupo Novo, o grupo aí no... eles ganharam. Eu participei dessa época, é, depois... É, que o, o João Rocha era do Grupo, mas não era. É. Quem era candidato a vice que ganhou com o Maurício era o Zé Chachirio. O Chachirio, pro professor. É. Foi nessa época que eu cheguei. Aqui. aqui quando você chegou aqui você estudou mais um pouco antes de chegar na faculdade de direito, né? Não. Você eu já estava uns seis meses que eu estava fazendo, eu viajava. Viajava para cá. Uhum. E eu, você veio sozinho ou veio com os pais ou? Eu... Não, vi... É... Meus pais ficou em São Joaquim, eu vim com a, com a família, a mulher e as, e as filhas, e era tudo criança pra ele, né? Então você casou lá em São Joaquim? Isso. Casou lá e já trouxe os filhos? Isso. Aliás, no, no duro mesmo eu casei e fui em Poã. Eu fui trabalhar no escritório de uma fazenda que ficava próximo a Poã. Aí a madame tava lá. Mas eu dei muito mal no casamento, foi um casamento muito infeliz, nós não eram as pessoas, né? os outros, um foi outro, deu tudo errado. E, deu, e, e ficou casado quanto tempo? Na véspera de completar 31 anos, eu chutei o balde. Aí ficou com quantos filhos? Aí? Nós chegamos não. a quatro. Quatro filhos? Tudo mulher, aí a mais nova nasceu com um problema sério cardíaco, Teve que fazer uma cirurgia de risco lá em Ribeirão Preto e não resistiu. E criamos três. O nome deles é...? Era eu que escolhia, então era tudo nome clássico. A mais era Regina Sela, depois vem Rosana Marta e Tânia Maria. Porque é, é tudo nome duplo, né? primeiro e segundo. Eu gostei desse aspecto e, e clássico. Você gosta de quê? De estudar? Porque ser é advogado. advogado tem umas, umas inclinações. Você... É... Eu gosto de leitura, né? Eu no... Qualquer coisa eu tô sempre em cima dos livros, lendo. Qual o livro que mexeu na sua cabeça? Ah, os livros normalmente são os da... É... Roubança, você lembra, de literatura, não, não, não, não é. Machado esse, de Assis? Eu gostava de ler, eu, eu até que comprei uma coleção do, do Machado de Assis, mas não, era, e aquelas leituras antigas eram muito complicadas, não, não me fascinou não. Então, eu gosto da leitura e livro jurídico mesmo, esse de livro civil, esses é que me fascinavam. Você leu Foucault, Miguel, Miquel Foucault, Vigiar e Punir? Aqueles nossos lá, aqueles livros lá de autor. Como é que chamava -se? Claro que esses autores é. antigos já estavam todos mortos. É, já estão o, o, teu, um, Tem um livro que eu gostava muito, é da é, Cidade Antiga. É, Colanche, é, era, era bom. O, nós vamos, estamos conversando aqui sobre a vida. Você falou que chegou aqui em Franca, essa cidade estava fervendo, né? crescimento dela. Ah, sim, ela estava sempre crescendo, mas depois né, eu fui mexer com, com imobiliária, comecei a advogar na imobiliária e estou até hoje. Então eu andava muito de moto aí, para, tudo, para os quatro cantos e nossa, até você passava, era um matinho, terreno vago, quando é fé já está tudo cheio de casa, aí, isso é uma coisa, uma coisa de louco. Coisa de louco, Franca ela Já espalhou viu, muito. Eu, oh, que... eu quero agradecer a sua atenção. Deixa uma mensagem aqui para Franca, essa cidade bonita que cresceu, acolheu muita gente. Né? Você ah, vai... sim. É, então vá, que Franca continua sendo essa, essa cidade é, acolhedora, é, uma cidade profícua. Que... Está é, entre as, as melhores cidades do Brasil que continua progredindo é isso é isso aí oh, você foi Agora... candidato a deputado vereador, vereador lá, naquela época. daquela época ó o abraço eu fiquei muito contente eu vou publicar isso lá no YouTube o canal Memórias e Vidas okay. eu tenho muitos colegas nossos lá a gente registra esse momento é um momento da gente guardar o a origem você falou de pai de mãe de avô isso aí. Esses Lopes aqui de Franca são muito lá de Delfinópolis. Delfes ah, um é uma praga é no Brasil inteiro. É, é, é igual. Tá bom, <risos> um igual o Silvio, você. um abraço. Obrigado. Boa, Ele está ajudando aí, ó. E... Obrigado pela atenção. Valeu. Eu tô aqui na... Ouvidor Freire, General Osório